Bora conferir o game Road Knight 6, que tem uma pegada meio Life's Strange aqui, então fica ligado aí! Tô empolgado com esse jogo aqui, hein? Eu também. Esse aqui é um game de narrativa, então tem muito impacto nas escolhas que tu tem aqui no game. E ele é gerado proceduralmente. E assim, a premissa em si da gente ter que fugir, chegar na fronteira e tal, eu tô bem animada. Ah, eu fiquei bem animada também. O game, ele é desenvolvido e publicado pela Didix Art E a gente queria agradecer a galera do estúdio, J Jay, por terem mandado essa chave pra gente testar o game aqui com essa demo. E olha só, eu gostei bastante da pegada aqui, eles prometem umas influências aqui, meio Tarantino, Irmão Cohen E aí, qual é que é a parada, né? Como a Gabi falou, né? O, o país aqui é meio que entrou em colapso aqui, o regime, e tá todo mundo fugindo, e a gente vai controlar um personagem que tá tentando chegar o mais rápido possível na fronteira. Então, bora lá, já quero direto conferir aqui. E aí, o caminho que a gente vai pegar aqui, a gente vai encontrar pelo caminho, vai mudar tudo tudo, né? É, então, cara. Então é pra ser, cada um tem uma experiência bem única aqui no game. Bora lá, então, hein? Bora! Hey there. Mind if I ask you a few questions? When you watch Pode. a movie, you do so to... Quando você assiste um filme, você faz isso pra... Ah, é pra me divertir. Pra me divertir, Quer né? Quer dizer, tem, tem vários pontos, hum. mas eu acho que pra me divertir. Tá, bom. But you might also watch a movie to... Mas também assiste pra ah, aprender e descobrir é legal. Aprender e descobrir então bom. <risos> Thanks, good to know. Oh, one last question. What would you do if you disagreed with our country's government? Se a gente discordasse do governo do nosso país, velho <risos> Ah, eu votaria para fazer a diferença. cara Também. Eu acho que pensar em morar em outro país Não. até pode, mas a gente é tem fugir, que tentar, né? tentar também. fazer a diferença, né, cara? Right on. E eu acho que você é como as outras equipes de Runaway, tentando fugir Petria. É realmente perigoso atravessar a fronteira. Eu espero que você esteja pronto. Ah, cara. Essa demo representa uma das diversas jornadas na estrada que você pode experien experienciar no jogo, né? Nenhuma jornada será igual por favor esteja ciente de que o jogo ainda está em processo de desenvolvimento e a demo atual não representa totalmente a experiência do jogo final. Né? Ok! Beleza, eu esqueci de comentar, o game ele vai sair para Nintendo Switch e PC e ele deve ter o lançamento agora, dentro de algumas semanas aí, está prometido o lançamento aqui para o meio do ano. Então bora esperar o lançamento, que eu tô curioso demais pra esse jogo, hein. É, e a ideia do Switch é justamente por ele ser portátil. É... Eles falaram que a experiência em si no Switch, ela, ela acaba sendo especial, porque a pessoa pode levar na pelo estrada, caminho né? na estrada e curtindo as paisagens do game também, né. Bora lá, então. Golfinha, trilha sonora. Tem uma banda aqui desse game, cara, que fez Thanks trilha pro ride, Stranger amigo. Things também. Game. Você conheceu Alex. Legal, cara. Olha aqui, cara. Tá. para onde que você tá indo? Você pode falar sobre isso ou você tá oh, um pouco novo demais? Ah... É... Acho que para onde você tá indo. É, vamos... with tá, caralho. Precisa recarregar os equipamentos lá atrás, né, cara? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Like -er. Tá, cara. Ele pode fazer multitarefas que nem um ninja, né, cara? Eu vou, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho a nossa câmera, cara. Para por... não atrapalhar as legendas. Que ela vai acabar atrapalhando a legenda se a gente ficar aqui, né, cara. Então, deixa eu diminuir um pouquinho que eu quero que todo mundo acompanhe a legenda ao máximo. Deixar a gente bem pequenininho. Bem tchiqui tchiqui. Uhum. Aí, cara, a gente uhum. tá pequenininho, mas é pelo bem da gameplay, né, Sim. cara? Sim. Vamos lá então. Esse retrovisor quebrado aqui me assustou agora, é. né? <risos> Soube do jovem que morreu na travessia ou vai pro muro no dia da eleição? É... Vamos perguntar disso aqui. É uma coisa grande que vai acontecer. Espero que não seja pega nisso. A revolução tá chegando! A revolução tá chegando, <risos> meu amigo! Não sei. Vamos ver, acho Essa escolha teve impacto, hein? Foi uma escolha revolucionária. Tá, tá jogando ali de boa. Isso aqui é tá boa, né, cara? <risos> eu, eu gosto de game, filme, tudo com essa pegada de estrada, assim, véio, não eu, sei vocês. Né? E eu gostaria de digitar tão rápido quanto esse menino. <risos> <risos> tá, vamos lá. Estamos seguindo na estrada. eu acho que a gente vai ter que pegar carona algumas vezes pra conseguir fugir do país. Eu acho. Que... Caraca, ele tava desenvolvendo o jogo, velho. <risos> Ah, uh, uau, isso foi rápido. Vamos jogar enquanto a gente dirige, por que não, né, cara? Ah, <risos> que errado! Eu uh, construí esse computador também. Um dia, todo mundo vai você podia chamar eles de laptops. Ah, o jogo ele é passado nos anos 90, uh -huh. né, cara? Você devia abrir uma empresa. Ah, pequeno e leve demais, né, cara? Você devia abrir uma empresa, Eu te digo, computadores pequenos são o futuro. Hungry? Prega seu computador pequeno para comida. Tá. Ask your small for ele tá pensando meio numa, num conceito de celular aí já, né? Você gosta de computadores pequenos, né? Ah é, cara, ele quer que jogue mesmo, cara? É isso. sério, cara! É, deixa eu estacionar! <risos> é, tá, deixa eu estacionar aqui, cara! Parar de ser louco, louco! Senão vai dar ruim aqui, né, cara? Quem nunca, né, estacionou o um carro pra jogar videogame, Ninguém né? eu não. Meu Deus, cara. É que da hora. Ai, cara, o que é isso? Ai, eu quero uma vez. <risos> ah, <cara>. <risos> <risos> então vai, Gabi, agora, é. cara. Meu Deus! Era como é que tira? Vai tirando. Aí, aí. Meu Deus, cara. Vai, Gabi, atrás dele. Boa, Gabi! Uh -huh. <risos> Yo, maybe we can make it better. Maybe the player has to gather ammo. Maybe the bullets bounce off the walls. Ah, ele tá pensando What nos conceitos think? do jogo ainda, né, cara? Uh, gostei da ideia de coletar munição, velho. Let me just. Boom. Game time, dog. Que é isso, cara? Ele já fez, velho. Aí ah, ele vai implementando o que tu fala. Meu Deus, cara. Certeza. Tira nele, louco. Ai, velho. Sai. Por não tá tirando? Porque tem que coletar agora. É uma bala. Toma. O ah, ah, que você acha? E honest. Eu Ah, gostei desse conceito novo, cara. Gostei assim okay. mesmo, né? Mas eu meu Deus, cara, tá. Pera. Ixi. Uh. Vai, vacilão. Ai, cara, os dois são um pior <risos> que o outro, velho. Sai. Aqui. Tá só camperando aqui, ó. Você tá, com bem mais vida que ele. Ai. Atira, atira, Zambé. Vai. <risos> Espera parabéns! mim <risos> Sai, cara! Ele tá cheio de bala, foda oh. <risos> so, Ai, cara, gostei, gostei. Jogo legal, cara. Meu Deus, hum, cara! ajudou! Meu Deus, ele deu dinheiro que aí te ajudou muito no desenvolvimento, bem. cara. Nem ferrando. Yo! Um dia, 100 pessoas the o mesmo jogo, ao mesmo tempo. Bah. Ai, cara... Só um iria sobreviver, né? época o um conceito de um Battle Royale, pela yeah, primeira vez na história. Make that game one day. You're my mind, homie. É... Como é que você sabe tanto, cara? Homie, intelecto não Parece ter limites seus pais se ensinaram isso tudo? Me pergunta delicada. Hum, eu disse algo errado? You, Holmes, Ele perdeu os pais, né, cara? Just... Anyway. Ele não conhece os pais de verdade, né? Uh, desculpa por mencionar you know isso, né? Ah, o ataque de 86, é. velho. Yeah. Well, ah, ele acha que os pais morreram no ataque também, velho. sinto muito. Sinto muito, né? matter how hard I try, I just have this picture. Ele tá com o olho meio vermelho. Caraca, né? ele ficou vermelho na hora, né? Oh, uma foto de um homem e uma mulher tirada em 9 de setembro de 86, o dia do ataque. A Alex acredita que eles sejam seus pais biológicos, né? Caraca, velho. It's from GNN, the day of the attack. They appear for just one second. Já apareceram só por um segundo, né? Mas o que que levou ele a achar que são os pais dele, será? É... parece que eles eram bem legais, né? Mia. In a way, ah, ele acha que os pais realmente ensinaram sobre computadores, então, sobre obrigado, né? Eu acho que eu precisava falar e não sabia <risos> Meu é por isso que de ah, a gente pode perguntar alguma coisa ou boa sorte, só, velho. Eles eram da Brigada, por acaso? Yeah. It's complicated. Tá, acho que eu entendo, Thanks, né, cara? Man. Vamos deixar quieto, né, a gente... já. Estabelecemos um vínculo com ele e tal, não forçar a barra, né? E óbvio, né, que I a gente vai ficar fast. sem gasolina. Ai, cara... Iii... É que tem um posto aqui nessa estrada, velho. Então, vai se lascar, Lolo. Não tem nada aqui, velho. Olha lá, vote Flores. Flo aqui tá com a fotinho aí a Flores, que tá ali no vidro. É, a senadora uhum. Flores. É. Eleição presidencial de 9 de setembro. Uh, vou ficar bem, se cuida, amigo. Thanks, homie. Appreciate that. Now, crank some music. Só Sou na caixa, DJ Cara, gostei desse início aqui já Não sei se é bem o início do jogo, né, cara Olha aí Quanta Ah, quanto que cara? tá faltando pra chegar na fronteira Caraca, 34 km, Tá pertinho da fronteira Ah, mas deve, tipo assim, ó Tem uma montanha, alguma coisa que você vai ter que dar uma volta <risos> Ó, a fronteira Ah, que as pessoas que tu conhece, ele tem o Alex, ó Tem, cara a fronteira é um lugar perigoso, melhor se preparar antes de ir pra lá, velho. Beleza, tá carregando os mapas. A gente conhece Alex 9%, acho que é o vínculo que a gente tem, E diz aqui que é 13 de é. julho de 1996 né? É. Vamos lá então, chegamos num ponto aqui na estrada. O que está é acontecendo nessa barra? Presidente Tira aqui. Ó, oh, já vamos Sweet vasculhar gente. em ponto de gás. Um posto de gás. E a música boa, né? Uhum. Gostei da música, viu galera? Beleza, tá ali ele pedindo carona uhum. já, velho. Uh, Segure a RT pra correr. Uau! Você Eu que você é outro. Uh, valeu, é ótimo. <risos> <risos> <risos> uh, a eleição tá quase chegando, né? I know. I'm rooting for Flores, of course Even made a donation of 10 dólares To her campaign A lot of scratch for me Bom, te vejo por aí Tamo junto, brother Ele tá até bem animado pra alguém que tá no meio de uma estrada de noite Procurando uma carona Que que é isso aqui? É jovens desaparecidos. Se você souber de qualquer informação Ligue pra 555 imediatamente Tá, beleza Vamos dar uma olhada aqui Onde é que está o nosso carro? A gente deixou o carro aqui, por acaso? Ou a gente agora é o menino? Não, acho é. que a gente continua sendo o mesmo, não? Eu, isso, eu acho que sim, né? Você look familiar. Uh, <risos> eu já ouvi muito, já vi muito <risos> <isso>. <risos> oh, Eu Não estou <risos> <tô> entendendo <risos> nada disso <risos> que você está <risos> falando. Ah, você é uma das crianças dos cartazes, então a gente é o um menino. Uh. Uh, eu não. Sim, eu reconheci essa silhueta de qualquer lugar. É melhor chamar os policiais. Assure-se você não se não, cara. Não liga não, por favor. I won't if you work for me. See that pump? Serve gas for me and we won't have any problems. Ai, cara, tá né? Era melhor ter passado reto, <risos> com esse passado aí. Tá bem, vamos começar ah, o turno Ah, dá então. um soco nos beijos desse passado aí. <risos> vamos lá, vamos começar Here o turno aí. Don't blow this. Não agora vasculha ali dentro agora que Eu vou ter que trabalhar agora, cara, cara. 10 litros de unleaded. Make it best. Nossa, que caçamba! Rápido, Pegaram umas caçamba de lixo mais caçamba aqui pra botar. Caraca, eu não sei qual é. A... Ah, é a verde, né? Unleaded. É a verde, é a verde. Nossa, põe errada pra ver se não apoia nesse homem. É, cara. Tá Põe errada pra ver. Ah, tem que cuidar enquanto ele pediu? Não sei lá quanto é que pediu, uhum. cara. A encheu o tanque, né? Era, encheu o tanque. Cara. Não ah, sei se não for, Vai dar ruim. A gasolina do homem ali, velho. Vai ficar um louco na vida. Muito caro nesse carro, velho. Ah, tá, vou montar um monte que ele vai pagar um monte, né? Vai, acabou Cara, não, não lembro. Ó. Oh. Eita, hey, tá fazendo! Você está not meu carro! Ah! Isso não from your pay. Eita... Ui, cara. Foi até o gargalo. Cara, não, isso não é justo. Não é justo, eu comecei oh. hoje, velho. it isn't. And now, a sneak peek of today's German show. Asked for his opinion, President Tyrak stated he believes Flores to be a card-carrying brigade. Ah, e a treta que tá rolando no país, velho. Tune in later to hear more. The Sonya Show. Now that's the real news. Olha lá, tá chegando outro carro aí, velho. Ah, vamos fazer o seguinte. Esse aqui atenção. abastecer, cara. De... <risos> Presta atenção. Give me 15 dólares. 15 dólares de diesel. Ah, diesel vermelho. Cara. Vermelho. <risos> Pera. Vira rápido. 15 doletas. Ah, cara. É isso, é mais difícil que vocês imaginam, cara. Vai devagarzinho. Tá, tá bom, tá, tá bom, bom. Tá, tá aí, ó, parceiro, tá aí. parou Valeu, brother. What? What? You got a job here? Que susto! Você é. apareceu do nada! Eu não tive escolha, I pô. Kind right to do to you what he does. Oh, look who's pulling in. <risos> Yeah, o cara é a favor do regime, uma né, Uma caçamba véio? apoiadora do regime, exato. Ó. Calma. <risos> Policial. Hey, little young to pump gas, aren't you? Eu que eu ajudar? posso ajudar? Doze. V-Power. <risos> <12 risos> <12. risos> <risos> Tá, quanto é que era mesmo? vê, tá é, calma. Tá Ela bem. disse que a gente era muito jovem para trabalhar? É, cara. Doze dólares de. Ver qual. Vamos lá, cara, a polícia é opressora, né? Pô, agora eu vou colocar bastante. Doze dólares, né? É. é dois dólares, dois, doze. Ou Ou doze litros. Não <risos> dólares. Aí. Thanks, Peach Fuzz. Now, about that kid. Eita, a treta já tá vindo, velho. sei que ele planeja atravessar a fronteira, né, cara? É... Eu não vou me meter, né, cara? Não, é... não não sou ninguém, né, cara? Não, o caroneiro, ele vai dizer que tu quer atravessar também. É. Estão trabalhando pro regime, né, cara? Ai, cara... Eles vão pegar o amiguinho, né? I know what you're thinking, Peach Fuzz. Eu… O que que eu tô pensando, cara? Kid, but that would be a é, então, É, cara, é uma ditadura, né, cara? É... Tudo bem, né? De boas Vamos tentar não se complicar aqui com a polícia, né? Ah, mas a gente também não pode deixar o amiguinho Uh, ele tá ali, ó, veio Eles não viram, né? Ah, eles viram, cara You think you're Eita, oh não, não, não. Eu não fiz nada! deixe-me Deixa Just o moleque, like velho! É, um que, que pessoas fugitivas, sabe? Eles, sobre ah, sobre eles somem com a pessoa, né? Ai, cara, o que que ah, é né? não <risos> olha que caçamba. Me deixem paz, verme. Me deixa em paz, verme. Verme. What verme. What? You're coming to the station with us. Não, cara. Não, eu cara, quero não. Ah, eu acho que ela tá ela querendo ajudar, proteger. né, cara. Uhum. É, você não pode fazer isso. Shut up, kid. <risos> é. <risos> o que a gente tá causando também, né? Mais tarde, cara. O que que rolou aí, velho? Será que a gente foi pra delegacia? Ok. Você pode ir. Ah, oh, que amorzinho. Tá me deixando ir? Eu sou. Você não break nenhuma lei? Esses guys were apenas on uma power de Sorry Desculpa yelled eu te like that. assim. Make look real. precisava fare... Sim, fazer se parecer ela nos real. Né? Sim, ia deixar a gente com ela. Né? Ah, muito obrigado, sorry, pô. Other kid. He nice. a gente nem conhecia também, né? É, cara, eu não conhecia oh. ele, né? I maybe you were não. Seems like you want to ask me something. É... Eu quero, na verdade, vamos para aproveitar, né? E o jovem que morreu na travessia e a ansiedade com o dia da eleição, cara. Imagina chegar pro policial e a ansiedade pro dia da eleição. E o tempo, né? Será que vai te ver, cara? Não, acho que pergunta do Outro jovem. Homem. Ela não é tão a favor do regime. É. Tá. Pelo que eu entendi, cara, essas que tem símbolos vão mudar o futuro da narrativa, né? Não teria acontecido com a Flores, que é a oposicionista na eleição, né? Talvez isso traga mudanças ah, tipo, isso instiga a revolução, ah, né? É. Ou aconteceu sem um bom motivo. Vamos, vamos tentar a via revolucionária. Assim, a gente tá brincando com o perigo, porque <risos> ela é boazinha, mas até, é, até... que ponto não, sabe... não sabemos, né? Vamos ver, cara. Ó, teve um impacto essa escolha, cara. Bye, Peach Fuzz. Take care, okay? Ela concordou <risos> com a gente, mas ela não quis dizer, né, velho? Pela pois resposta é. dela... Maneiro, cara. Eu não queria é voltar que pro meio não, velho. Viu... Não, e a gente não viu o contexto todo ainda de como é que, por exemplo, os policiais e as pessoas da lei, enfim... Se viram nesse se lugar. Conseguiram se virar nessa situação assim, né? É, velho. E esse, Ai, cara? Ele pega tudo, hein? Tu já vê que essa caçamba de lixo aqui esse é, é um... É É um... safado, né, cara? Tocar? Não, não tem, tem música, nada né? Não tem nada pra tocar? Não tem, cara. Mas eu sei que no... tem a trilha sonora à venda na Steam, cara. É... Uh, usar o telefone, velho. Não, calma. Primeiro tem que pensar. Se tu quiser usar <risos> táxi pra ir pra algum lugar, tu pode. Isso custa um real. É, ah, vamos pegar um refrigerante, cara. Tá, mas tu tem alguma barra de sobrevivência? Ah, eu quero um refrigerante, cara. Eu mostro de agora. Ó <risos> lá em cima a vida. A vida tem uma preenchida, não deu? Ah, Não, não sei, ser. cara. Pode ser impressão minha. aí, ah, ah, ó. Quando tu compra e gasta, ele sobe já. Boa. Então, deu não bom, precisa não deu tomar bom. ele, tá? É, ele, tipo, automático Olha aí, ó, um minigame Tem um joguinho aqui A mulher tá dando A Kardashian dois... na TV É, da GNN uh, Deixa eu ver aqui, cara O, o menino, será que foi levado, velho? Ele ficou meio fugindo pro mato e a gente não viu, né? É, ó Tá aqui, ó, ele tava escondido aqui é sim aqui? Desenho de uma antena, ó Deve ser uma pista pra alguma coisa, né? Ah, a gente pode pedir carona. Vamos pedir carona. Vou ficar ali no ponto, né, cara? Mas vai chegar algum ônibus, alguma coisa? Ó, oh, tá passando, aí. Ah, tem que ser um pouco antes, eu acho. Ah, deu, cara. Deu pra pedir. Ah, eu acho que acabou a demo, oh! velho. Olha só, tem muita história aí pela frente, cara. Gente, gamezinho indie top, hein? Cara, pra quem curte um game no estilo do Life Strange, acho que esse vai ser um game indie com uma boa opção aí. Eu tô bem instigada, confesso que eu tô bem instigada. Eu quero muito ver o que vai acontecer. Só dá pra gente sentir o um gostinho, né, cara? Olha aí a eleição, ó. Eu fiquei muito curioso. Será que a gente vai conseguir fugir? Será que a gente vai causar alguma eu mudança acho que é no tudo país? Depende. Depende, a gente só vai saber se a gente vai conseguir fazer alguma mudança, e a gente vai fugir, dependendo da... das nossas escolhas, dos caminhos que a gente vai tomar, né? É, velho. Ai, eu gostei, hein? Gostei, gostei demais, mesmo. Hein, Tá ali, ó, a gente atualizou, a gente conheceu a Fanny, que é a policial. E tem ali a mensagem, cada viagem é única, ó. Como o jogo final, essa demo deve ser repetida. Jogue a demo novamente para ver novas cenas e ter uma experiência de jogo totalmente diferente. Hum, porque é gerado proceduralmente, então pode ser que a gente encontre outras pessoas e tudo é, mais. E, e tome decisões diferentes, é. que tenham um impacto diferente. Cara, tá aí um joguinho que me chamou demais a também atenção. Também, é que eu amo esse tipo que a narrativa importa, as decisões importam e tal. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu também curto, galera. Eu curti demais, cara. Eu provavelmente vou querer jogar a versão final do game, cara. Fica a dica aí pra todo mundo. Isso. E se a galera quiser que a gente traga em live, por exemplo, comenta aqui embaixo pra gente saber que isso vai ser super importante pra gente saber se vocês preferem que a gente traga em forma de vídeo, a continuação, enfim, o jogo na versão final. Ou se vocês preferem que a gente faça live, para vocês participarem das escolhas, enfim. Exato, cara. Joguinho aí da galera da Dix Art Agradecer de novo ah. aí a galera do estúdio e o Jay por terem mandado a chave pra gente testar a ah, demo obrigada. aí. Live. E, galera, eu acho que vamos ficando por aí, hein? Não deixem de se inscrever aqui no canal. E nas nossas redes sociais também, né? Se inscrever aí no Instagram, no Twitter aí. Entrar no nosso Discord, que tá sempre bombando. Valeu demais aí pela parceria aí, pela companhia nessa gameplay, galera. E até a próxima.